família, vocês estão acordados ou vocês estão mortos? Tijão, tá morto mesmo. Vocês estão acordados ou vocês estão mortos, família? Sim, tá tudo cansado. Bota a mão pro outro aí. Aí. Aqui contra Jonão hebraico A sua derrota mano, escrevo hoje até em hebraico É diferente mano, agora é incrível A minha vitória pra vocês vai ser inlegível Sabe por quê? Agora você apanha Bagulho é foda que você nem acompanha porque na batalha vocês não tem a manha. E é desse jeito, já falei que tu apanha. Léo, cê tá ligado, mano. Verso aqui rimando, mano. Olha só porque a verdade rimando é verdadeira. Cê tá ligado, eu não acompanho, sei que não acompanha. Cê é magrinho, mas hoje você vai ficar gordo de comer poeira. Cê tá ligado, mano, tô chegando bem assim. O treca que rimando é o terror do teu fim. Cê tá ligado, mano, nesse verso tá normal. Não sou relâmpago, magrinho, mas hoje pra você é cachau. Cachau demorou, tudo bem. Mas você vai perder, então é cachal pra você também Então você fica quieto, você sabe se comporta Você sabe que agora já não pega e abre as portas Esse daqui é o hebraico, parece um anão, é um pirralho Você sabe que agora eu batalho, o rap é meu trabalho Você tá ligado, e eu tô no milharal espantando igual espantado Só que não, agora seja já foi Tchau, pra sua derrota você já pode falar Kaoi Então, sabe mano, vai dançar igual pimpolho É Kaoi, só que agora cê fica até Kaolho Não, cê tá ligado nesse verso proceder É Kaoi, não sei o que que é isso, cê consegue me responder? Cê tá ligado nesse verso, tá tranquilo, não dá nada Não é sete é noite, aqui é sete praga a sete praga eu acredito Você quer falar que a sete praga do Egito Os cara fala de relão, paga uma cor Mas eu sou poçante como jato e veloz como foguete Aê! Sabe mano essa é a rima É desse jeito o bagulho que predomina Aí, agora o Mica determina, cê pode ser praga que quiser Minha rima é inseticida Yo, cê cala a boca nesse verso E mano, mano, olha só, rimando nesse verso improvisado Você não controla a praga, não é controle de praga Só que eu tomo teu controle e prago tá descontrolado Cala a boca, mano, pois agora sabe que eu abalo O conteúdo agora na mente, hoje eu estalo Você fala de poeira, é o um gagalo Você comeu tanto poeira que fez com a vai sangalo <risos>